E aí, galera, estamos aqui com mais um vídeo de FIFA 20, Ultimate team, galera, de Vision Rivals Vamos jogar mais uma partida do Rivals aqui em busca da WL, galera Bom, seguinte, vamos seguir aqui então, eu vou mostrar o meu elenco pra vocês, galera Bom, eu tô jogando com os jogadores de sempre, que vocês já conhecem O único jogador diferente aqui é o Tite aqui, cara, que é um francês Ele tá fazendo ligação aqui com o Meia e o... E o, Mendy. o restante vocês já conhecem, então vamos seguir para a partida. Galera, se você já está gostando do vídeo, se inscreva no canal. Deixa seu like aí para ajudar a gente, porque é muito importante. Comenta aqui embaixo o que você está achando das séries de FIFA, galera. Beleza? E não esqueça de ativar o sininho para todos, família. Assim você recebe todos os vídeos que eu postar no canal. E fica por dentro de tudo que vai acontecendo aqui no canal. Beleza? Compartilha aí com o seu amigo, com o seu pai, com seu irmão Enfim, me ajuda nessa divulgação aí do canal Porque é muito bem-vindo qualquer tipo de ajuda, galera Beleza? Bom, vamos seguir aqui então Vamos esperar ver se ninguém abandona a partida Espero eu que né? a gente não pegue um time tão ferrado, né, velho? Mas tá difícil pegar um time mais ou menos Ó, tá razoável, tá razoável esse cara aqui Pelo menos não tem nenhum Icon em um ali no gol. Eu sou o Thiago Live e tenho ao meu lado Caio Ribeiro para analisar o jogo. Vai rolar hoje um confronto válido pelo Division Rivals do FIFA Ultimate Team. E aí, Caioba, o que você tá esperando? Enquanto Opa, o jogo sai, não começa, já. eu quero mandar um beijão pro João e pra Valentina. Meus filhos! Eles me pediram pra falar o nome deles no FIFA. Você me perdoa, né? Então eu tive que pagar esse menino. Boa, vai, Tais. Ótima. Tem um buraco ali na lateral. Boa Olha o mesmo, vai. vai. Vem cruzamento pra área. Bateu pro gol. Aí o desempate vai marcar. Ah, ah, tá é o nome dele, garoto! Teve blitz. Começamos Teve bem. Teve gol pra abrir o placar logo no começo do jogo. Pra desmontar a tática do adversário, Tiagão. Tudo que a comissão Bom técnica é tinha planejado já não vale mais. Ibrahimovic Pogba Tio Ibra Mas cuidado, Tio Ibra é perigoso Ele vai pra cima E o outro time pega a bola Boa, vai Andresira Paite. Esse garoto que joga muito filho. Cavani o Cavani Fernando. chuta bem, mas o combativo Ele é uma merda, velho Cavani. Edson Cavani. Impedimento marcado. O jogador vai ao um desespero. Era uma grande chance. Boa, Nelson Mendes. Uma Cemento. ótima chance. Juan mata. Fernandes. Impedimento, caramba, rapaz. Ibrahimovic. Quem segura o gigante? Lá vem o Ibrahim, Ibra. Entrada ah, bem não feita. O Ibra, velho. E ele manda o perigo embora. Pode deixar o tio Iba brincar Lata de brave. Tocou bem, ah, a não. chance é boa. Bela batida. Foi bem, o vai spalmar. A lance foi gol perdido, Thiago. Não dá para desperdiçar uma chance daquelas. O time estaria jogando muito mais tranquilo que o placar empatado. É só não se afobar porque o contra-ataque cara a cara com o goleiro. Defendeu o testeguem. Cara cara, milagre! Richard. Boa, tá está aí, hein? Mas se ninguém Estra... apertar no marco o ataque vai ganhar ah. todos. Pogba, ah, Juan mata. Que bela chance para sair deixa, rápido no contra-ataque. O adversário Mas já tem que posto na defesa, não vai ter contra-ataque agora. Desarme feito. Boa. Vai, André. Isso, Andrezinho. Vai, Thayste. Tá... Ah, não perde, não perde, não perde. Ah, perdeu. Sim. Juan Mata. Não pode perder esse tipo de ataque, velho. Vont Mata. O que está acontecendo? Passa interceptado. O adversário leu bem a jogada. Ah. Vibraimovic. Bruno Fernandes tem a bola. Bela bola enfiada. Defendeu o goleiro. Foi bem no lance. E mostrou ah. elasticidade para chegar nessa bola. Não era uma defesa fácil. O cartão amarelo Alô, foi bem mostrado, um ainda o chumbo grosso pro goleiro por aí. Bola na área, quem é que sobe? Olha a chance de empatar! O time pode sair em velocidade para o ataque. Vai dar Vamos ver no que vai dar esse contra-ataque. Ô, louco, juiz. Ô, foi, professor mal. O juiz marcou amarelo. e vai tentar se mostrar o cartão agora. Amarelo. Que as... não tem perdão. Cartão Cara, é um veneno. Raul Albiol. Ele parte pra dentro. Edson Cavani. E Charleston. Valeu a chegada, ele ficou Ai, com Ah, o Devia ter tocado antes, filho. Deu certo a pressão alta para recuperar Pô, a bola. André. Professor deu Ô, falta. Ô, Vem cartão ou só aquela bronquinha? Amarelo, amarelo. Professor, tá certo. Isso. Isso. O Cavani pega forte chegou, na bola. Chegou, chegou bandido, pode uma cobrança direta dali. Encaixa o goleiro com segurança. Tinha o seu adversário ligadaço no meio do caminho. O passe não chegou. Edinson Cavani. Não deu. Essa se eu pegasse na veia, filha, chegou. ser gol. Zlatan Ibrahimovic. Aí tava ligado ah, no lance não. Belo Forte. Ibrahimovic pegou o goleiro bonito para defender. Uma combinação de bom posicionamento e elasticidade. Thiago mandou bem demais o goleirão. Boa chance para o cruzamento. dia podia ter deixado, jogo velho. Vai Caio. Principalmente fiquei com medo de ninguém puxar a falta ali, um tá ligado? Eu queria muito ver os dois times buscando a vitória. Bola fica com outro time. Tentou jogar nas costas da Zaguebol Se eu pegasse passe. na bola aquela hora ali ia dar falta, tá ligado? eu fiquei Acabou cadeiro com a falta. Edinson Cavani. Bion. Cavani. Leu bem o adversário e fez o corte. Pogba Ai, não. Adivinhou o que o adversário ia fazer, Pô, cortou o passe. Ah, não, cara. Porque agora o cara já pegou a manha do que eu tô fazendo, tá ligado? Zlatan Ibrahimovic. Mano, não deixa. Aqui, ah, mano. O time Porra, passa aí, Não podia ter spawnado essa, Tiago. Era isso que a gente esperava, né? Era assim, Tiagão. Eles estão muito mais à vontade. Não podia ter deixado. Era uma questão de tempo pra esse gol sair. Cara. Cara. Vou tentar trocar aqui pra ver se dá boa. Vou colocar o um Dennis, mano. Espero eu que dê boa, velho. Senão ferrou. O time só pode melhorar com a saída dele, Caio. Hoje não jogou nada. Thiagão, tem dias que dá tudo errado pro cara mesmo. O próprio jogador sabe que não tava bem no então. campo. Zlatan Ibrahimovic. Que enfiada do Ibra. E nota zero para essa transição aí, hein? Chance desperdiçada. Boa, vai Tati Acompanhou bem o porto. do tight. opa. Ibra Cadabra com a bola. Que bolão enfiado pelo Popa. O Tava impedido, tava impedido. Ah, sai fora. Sai fora, fora. Tá tava impedido isso, vantagem. cara. A vitória parece. agora é tirar o pé e diminuir o ritmo. O juiz está dando dois minutos de acréscimo. Boa. Edinson Cavani. Vamos ver quem segura a arrancada do Alvaro É só cruzar. mas interceptado. O adversário leu bem a jogada. Ah. O juizão encerra o primeiro tempo. 3 a 1 no placar. Ah, que droga, mano. O time tá, dele tá valendo, forte. começa a etapa final. Foi pra cima, encarou. Ninguém chegou, ele vai embora. Defendeu, que Boa convertido, deles. Caio. Ah, Thiagão, mas o goleiro é bom. Teve méritos porque saiu muito bem do gol. Alba Menand, o bandeira levantou ah. o juizão confirmou. Impedimento marcado. Boa. Cavani. Nessa ah, dividida, Cavani, a bola subiu. Pelo amor de Deus, filho. Quem é que segura? Bruno Fernandes. Não dá pra perder essa chance. Ele vai ficar na cara do Pocbah. Estava impedido. Estava impedido. E a bola muda de dono. Pogba, Que bolão enfiado pelo Pogba. O time está precisando treinar mais essas transições aí rápidas Toca. aí, a chance era boa. Isso. O juizão deixou o jogo correr porque teve vantagem. E acertou, Thiago. O time continuou com a bola. E aí já melou o contra-ataque, a defesa está posicionada novamente. Lucas Moura. Nossa. Federico Valverde. Ah, não viu, cara. Fernandes. Mata. Tinha adversário ligadaço no meio do caminho, o passe não chegou. Pode, cara. Como é que você me perde uma dessa, filho? Cavani. Ele parte pra dentro. Se ele fizer, diminuir a diferença. Boa! Gol! O time, time de diferença e volta pra partida, Caio. Tem que pressionar e tentar empatar logo. Só não pode levar mais um. Pogba. Boa. Federico Valverde. Aí estava ligado no lance, belo corte. Bela bola enfiada. Olha só, espero Sabe que poderia ter bandeira. acertado porque o gol ia sair. Chegamos a aos 15 minutos, subindo, temos grandes. mais meia hora de jogo. Nunca dá Outro passe certo, está tá com a média boa hoje. Um entregou a bola de presente para o adversário. Olhou pro o radar e enfiou muito bem essa bola. Tava esperto, o goleiro sai na bola, na enfiada, chega antes. Edinson Cavani. Quase. Federico Valverde. Tem uma avenida na lateral do campo. Bem na dividida. Apertaram a marcação e retomaram a posse de bola. O time tá Boa. ligado em campo. Vai André. Pula. E agora ele vai pra dentro. O perigo ainda tá rodando a área. Tá lá, Cavani o nome dele, rapaz. Chegamos. bola ali, não tem perdão, Caio. Não tem mesmo, Thiago. A marcação estava muito alta, pressionando a defesa. O time inteiro se desdobrou para recuperar a bola. Oh, a o tá aí. É um jogo equilibrado na posse de bola. Mas não é aquele jogo truncado no meio de campo, não. O empate é justo, porque até agora. Vixe, ninguém... Moura levou contusão, velho. Ah, pior que eu precisava dele, mano tem ninguém pra colocar. Vou colocar o Bernard, mas o Bernard nem manja aqui, filho. Tem, tem velocidade só, mas. Pô, velho. Agora ferrou, hein? Tipo o Moura mesmo, não vai ter jeito. Vou Quem merece o perder. Pra jogar aqui, mas Gente. vai estragar a situação. Precisão no passe. Tá acertando tudo no jogo de hoje. Tem gente se preparando para entrar no time da casa, já já. Vem ah, o Casemiro, passe interceptado. Tomou a bola sem falta. O André. A lateral está aberta, é só explorar. Olha o desempate. é só fazer. Ah, acabou, Ele ah, acabou, né? a Time, esse time ah, ficou dentro, muito bom. Mas tá na hora de relaxar, a então, jogada mas de bola, bola sabe sabe Tá ótimo. Na tela, na tela, os detalhes do gol de Edinson Cavani. Gosto muito. Joga demais, matador. Só mais um pra carreira dele. E vamos dar a saída de bola de novo. É um gol atrás do outro. O time toca a bola, procura uma brecha na defesa. Passe bem interceptado. Olha o desarme. O árbitro deixou o jogo correr. Observou que bola enfiada pelo Cabani. Ele vai ficar na cara do mas não vai não, porque o impedimento está marcado. O que do Caio se foi lance para a Marela. Essa foi linda da falta. Ninguém pode reclamar de absolutamente nada. Escuta só a torcida fazendo a parte a dela mente. pra ajudar a confirmar a vitória, Caio. Bacana, o Momento de incentivar a equipe. Zlatan Ibrahimovic. Perderam a bola. Passe lindo. É pra fazer. Pegou o goleiro contra ah, o... Deu Bola em Boa. Jogo. Aí não vale, né? Falta marcada. Uh. Cara do céu, achei que era nós que estávamos fazendo falta Agora vamos segurar o jogo né parça Deixa eu dar uma setinha de tantos segundos ali E o jogar time da frente. casa está fazendo cera mesmo Sem a menor vergonha E claro que a galera de fora está no pé do ar Com um pouco de razão E a posse de bola acaba Marca, botando meu. de dono Que pura emoção nos minutos finais. Jogo indefinido. Edson Cavani. Se fizer, ele fecha o cachorro. Já era! Já era! Andrezera! Bala 10! o, André Zera. Tá o, o ótimo, jogo de vez. Esse gol confirmou a Essa vitória. Daqui o time já pode apitar o fim da barreira. Joga muito ah, esse gol. Quer fazer saída Bangu. É muito gol, é um atrás do outro. Só mais três minutinhos para acabar, hein? Bernard. Edson Cavani. Estegui Boa, bem Cavani. que de defesa, essa bola queima a roupa, ele mostra muito reflexo. Cobrança para dentro da... Não entrou, o goleirão salvou. Zlatan Ibrahimovic. Vamos, Vamos ter mais é três tá minutos. É falta para no Ele já tem o Cavani tem intimidade com ah, o olho nele. Bateu na intermediária. O goleiro levou a melhor e de defendeu. Oh. O goleiro acena e manda todo mundo pro ataque. E vem Bicão por aí. Ele tá certo, Thiago. Tem que tentar o abafo agora. Faltou capricho, perderam a bola. O juizão aponta o centro que ganhou. a pista. Fim de jogo. Esse jogo Oi, foi, foi sensacional. sensacional. Vem cruzamento pra área. se contabilizou. Estabilizou 10 partidas, 4 partidas, fechou família Bom galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, beleza? Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal Se quiser, me segue nas redes sociais, estão passando aqui embaixo família Inclusive lá no Instagram Se quiser trocar uma ideia comigo no Instagram e tal Chega lá, manda mensagem que a gente troca uma ideia, conversa E também se quiser fortalecer galera, a página do canal no Facebook Games DM Todos os links de todas as redes sociais que eu tô presente, tá aqui embaixo na descrição, o um link direto. Então se você quiser, clica aí que você vai diretamente pra lá, beleza? Valeu pela sua presença, família. Eu vou indo nessa, então, muito obrigado com mais uma vitória maravilhosa E é nóis, fui!